Não podia escolher um cenário melhor para falar sobre como sobreviver ao frio da Itália. Assim, é, na região onde eu moro, e, mas esse ano está particularmente frio e eu fiquei sabendo que até em Roma nevou. Eu, minha boca está um pouquinho adorando falar, por isso eu tô assim, não dá quase para abrir a boca. Mas é um pouquinho de neve, mas um pouquinho de neve é sempre bom, é gostoso, alegre o dia, dá para brincar, dá para fazer um monte de coisa. Quando é muito, começa a ser um pouquinho incômodo né? o fato de ter que. Tirar neve do, do, do meio do caminho não conseguir se locomover e tudo mais. Mas é isso aí, vamos ver como que a gente sobrevive a esse frio. Tchau, como está muito legal brincar na neve, ficar lá fora no frio, mas nada como voltar para casa e sentir o calorzinho da casa, tomar um banho quente, coisa maravilhosa Eu vou fazer esse vídeo assim, né? Tipo vlog Uma conversa informal pra gente que já é íntimo, Nada na cara, com pijamão, crocs no pé é, Espero que o conteúdo seja bastante seja muito atrativo para que vocês continuem assistindo E deixe seu like eu nem ia falar isso, mas já que a gente já tá no clima, né, continua assistindo, deixa lá, compartilha e vamos lá, e se inscreva. A Itália, entre os países europeus, nem é o país mais frio, é considerado o país tropical da, da Europa, né. A Itália, a Espanha, Portugal, são países mais quentes porque, justamente, pela, pela localização geográfica em que se encontram. Inclusive, eu nem sei se já contei alguma vez pra vocês, logo que eu cheguei aqui... Fui numa festa, eu cheguei no final do ano em novembro e em janeiro eu fui nessa festa em Roma, na, acho que era na Piazza Navona, em Roma e tava um frio que eu não tava aguentando e Nessa festa eu vi tipo um grupo de umas 5, 6 meninas, se via que elas eram ou alemãs ou elas eram altas, loiras e tudo mais e estavam de regata, em pleno 6 de janeiro E ah, um salsinha. Eu não sei quantos graus estavam, mas as meninas eram loucas, meu. Dizem que frio é psicológico, né? Que embora não seja quente, nunca vai ser um país tropical. <risos> Inverno existe e pra gente é rigoroso. Hoje mesmo, agora eu acho que está menos 2. Essa é a semana mais fria, mas a previsão é que tipo amanhã ou depois chegue a menos 6 graus. E aí é osso. Bem, eu posso dizer, qualquer pessoa que tem um teto pode sobreviver ao frio aqui. Por quê? Qualquer pessoa que tem um teto. Porque a crise tá fogo aqui também. Chegou e tá bem, né? Então, tem muitas pessoas perdendo trabalho. Tem muitas pessoas que estão com sérias dificuldades financeiras. Mas, no geral, todo mundo pode sobreviver ao frio. Porque as casas têm sistemas de aquecimento. Então, ou tem o um aquecimento a gás... Cada cômodo conta com essa estrutura aqui de aquecimento, que se chama em italiano termosifone. Você regula a temperatura que você quer deixar na sua casa através de um aparelhinho mais ou menos como esse. Que nem aqui a gente regulou, na minha casa tá 20 graus, olha. Tem também isso aqui, que se chama caldaia, que é por aqui que regula o sistema de aquecimento da casa. No caso, do aquecimento a gás com aquecimento a ah, ah, o e hoje em dia tem também o sistema de aquecimento através do, do, do chão, né, a pavimento que se chama em italiano, é, tem o sistema de aquecimento elétrico também, né, tem quem é, tem aqueles aparelhos que aqui se chamam estufete, estufa elétrica e tem há muitas casas tem a lareira que em italiano se diz camino enfim, modo de que você tem. Boleto chega caro depois? Chega. E o problema frio é enfrentado dessa maneira, até porque com, com o frio no inverno as pessoas ficam um pouco ao aberto. E quando vão em áreas abertas, em parques ou, pel ou nas ruas, vão muito bem cobertas. E aí, normalmente você tá em casa, tá quente. Aí na hora que você sai, você se enche de roupa. Você entra no carro, liga o sistema de aquecimento do carro e esquenta ali. Aí você sai do carro todo coberto e entra em qualquer lugar que você entrar. Se você for no shopping, for no restaurante, é, for no trabalho. No, em qualquer lugar que você entrar, qualquer estrutura fechada ou mesmo semi-fechada com, com painéis de plástico, etc. Não tem problema, normalmente tem. Essa estrutura de aquecimento é quase mais tranquilo superar o frio aqui Porque eu me lembro que a gente não tá preparado no Brasil, né? A gente não tá preparado pro frio, a gente não tem tanta roupa assim pro frio As casas não são preparadas pra, pra enfrentar o frio E agora eu gostaria de mostrar pra vocês, no quesito roupas Quais são algumas peças que a gente usa no inverno e como se chamam em italiano Vamos lá a toca em italiano se diz capello. Capello. Aí a gente também usa, sabe o quê? Ó, oh, não é da minha filha, é meu. São minhas essas luvas. Uma luva, um guanto, duas luvas, um paio de guanti. Aí a gente usa também, né? Que a gente sente frio, a gente é dessas. A meia, não basta ser meia, calcine, tem que ser meia antiderrapante, porque esse aqui vai em cima de, de outras 300 meias que a gente usa. <risos> então lá, e calcine, esse daqui especificamente, sono calcine anti -shivolo. Aí aqui a gente usa a charpa, charpa é cachecol, aí a gente usa muito, sobretudo, jaqueta, jaquetinha, jaquetão, né, capote jubini, juboti e por aí vai aí para os pés a gente usa sapatos quentinhos, nesse caso são os stivali stivali, botas além das casas e dos locais públicos os carros também são bem preparados, além de ter o aquecimento dentro, que a gente usa toda vez que entra num carro, as rodas, né, os pneus, também tem que estar de acordo com a lei, que ou são pneus invernais, feitos numa estrutura que suporte o gelo, a neve, a chuva, que dê maior aderência ao carro, na estrada. Se não for o pneu invernal, tem um pneu que se chama Quattro Stagioni que pode servir para todas as estações, ou então você tem, por lei, obrigação de ir com é, catene da neve, que no caso de neve, de impossibilidade de poder se locomover com o carro, você é obrigado a ter e montar nas rodas para que você possa caminhar. E é assim que a gente se vira nos 30 aqui nesse frio, e esperando, como otimistas Como somos, incansáveis A primavera, o verão E por aí vai, só pra gente sentir O sol beijando a nossa pele De novo, ai que saudade do sol Mas é isso, a gente Sobrevive bem ao frio aqui E vai até pra montanha pra Dar umas esquiadas Tentar parar em pé Em cima do snowboard E <risos> eu fico por aqui, a gente se vê sexta-feira Neste mesmo canal, neste mesmo local Beijo!